Acho que música devia ser assim, que nem o conservatório. A gente usou só erudito. Cara, tinha que ser obrigatório, cara. Tinha, né? Popular junto, cara. Porque dali vai sair os caras que... É, né? e Quem faz popular todo mundo. devia ter pelo menos ali uns 30% de erudito. Faz muita falta isso, cara. Eu, eu não sei por que, que eu tenho essa coisa. Não sei se é por escutar esse moleque muito rock, muita música assim e não tão clássico. Cantor de pagode famoso, samba, famoso, cara. Acordei da gravação, pá, amigo pra caramba. Tem um outro show que eu falei, eu abati lá, pô, fala aí pra ele que eu vou entrar aí, só dar um abraço. Cara, o cara me tratou como não fosse ninguém. Provavelmente você já ouviu ele tocando em algum CD ou no Spotify. Por quê? O Aramis Rocha é o cara que talvez mais grave CDs de famosos há mais de 30 anos no Brasil. CDs de famosos, como... Luan Santana e todos esses cantores aí do Brasil afora. Um dos papos mais descontraídos e onde eu mais dei risada até hoje aqui no podcast. Falamos sobre gravação de CD, como é gravar, como é ser espala. Falamos sobre o canal dele no YouTube, sobre gravar da própria casa e não ter que ir mais para os estúdios para gravar, tocar em casamento, o mercado de músico na gravação. Falamos também sobre mountain bike, motocross, iPhones e produtos da Apple. Falamos sobre ele não estudar e levar as partes da orquestra para estudar em casa. Falamos também sobre leitura à primeira vista que ele mesmo reconhece que tem uma ótima leitura à primeira vista. E também ele fala sobre crise de pânico. Por algum tempo, de tanto trabalhar, ele sofreu crises assim na vida dele. Então pega papel e caneta, que esse episódio tá cheio de coisas para você anotar. Esse é o podcast do Dicas para Violinistas. Ele é bacharel em violino desde 1993. Espala da Sinfônica de Campinas onde toca há 25 anos. Já foi espala da Camerata de Tatuí, da Sinfônica de Sorocaba, da Sinfônica Paulista de Tatuí, lá onde iniciou seus estudos no violino aos 6 anos de idade. Ganhou em primeiro lugar concurso Jovens Solistas em Tatuí e Piracicaba, e também em segundo e terceiro lugar em São Paulo. Com certeza absoluta você já ouviu ele tocando, e nem sabia, porque faz 32 anos que ele é um dos caras que mais faz gravações de violino para artistas famosos e também toca nos shows desses artistas. Artistas como Lua Santana, Laura Pausini, Gustavo Lima, Zezé de Camargo e Luciano, César Menotti Fabiano, Daniel, Rick Renner, Maiari Maraíza, Milionário José Rico, Chitãozinho e Chororó, Bruni e Mahone, Leandro e Leonardo, Eduardo Costa e, se eu fosse continuar a ler a lista de artistas que ele me deu aqui, todos os artistas, a gente ficaria até amanhã. Ele é o papai da Heleninha também, fã da Apple, ciclista de mountain bike e curte muito andar de moto. Aramis Rocha, que prazer ter você aqui. Pô, o prazer é meu, cara. <risos> Obrigado pelo convite aí. Obrigado por você ter embora. disponibilizado seu tempo aí, Oramis. Que isso? Oramis que mora lá em. Paulinha. Paulinha e veio até aqui pra gente tá gravando. Oramis, vamos começar lá em Tatuí nos anos. Uhum. Que ano que é? <risos> quando você começou a estudar violino. 77 Setenta... e sete, comecei na. na musical. 77? É, quatro anos, é. Quatro anos. E aí no conservatório. Conservatório, é. E o conservatório tem desde quando lá, você sabe ou não? Putz, não sei, mas faz bem mais antes que isso. Tem um pouquinho mais. <risos> e, e, e era musicalização. Era iniciação musical, é. Cidinha já tinha uns 65 anos. <risos> não. Acho que ela era novinha. Ela sabe? era novinha, nessa época. Mas já dava aula lá. Ah, não Você vou lembrar não, lembra, não. Né? Com quatro anos não vou lembrar não Não, não, mas na sua época de estudo da teoria lá Ah sim, eu tinha aula com ela, Você Dona Odete. Foi... Dona de... É. <risos> mas a inicializa... inicialização musical é. Era com 6 anos que era pra fazer ah. Só que minha avó trabalhava lá Ah, então deu um jeitinho É, daí ela colocou eu falei, Ah, coloca ele como ouvinte lá Só pra hum. ver que dá Segundo minha mãe e meu pai eu que Eles viram que eu acompanhava Acompanhei a turma de seis anos. Daí... Não, deixa ele deixa ele continuar. Nessa eu ganhei dois anos. Pronto. É. e aí Mas aí no violino? No violino você entrou com seis. Fala ó. com seis, é. Minha mãe fala que com seis anos, daí o seu João deu fiol, não sei se você ouviu falar. Sim. Dele tocar violoncelo. Toquei na orquestra, o João deu fiol. É. é. Mas ele ainda era... Agora ele fala isso assim, que faz um, um pouquinho de tempo já? Faz um tempinho já. É. Daí ele foi o meu primeiro professor. De violino? De violino, é. Parece que colocava os instrumentos, assim, né, pô? Pra ver qual que a ah, criança é? ia lá. E você tinha alguém, seu pai, sua mãe, alguém era músico não, lá, não? Ninguém. Ninguém. Ninguém. Seu você... pai tocava bumbo na, na banda. Assim. Na banda da rua lá que andava, né? Na Intatuina. <risos> Fanfarra, <risos> né? É. E aí você começou com seis anos com, com, com o João Delfiol. É. E logo você já tava mandando bala? Como é que foi? Você tinha facilidade. Cara, eu acho que eu ia. Puta, era muito vagabundo, velho. Eu lembro até hoje. Você era, agora você é estudioso, então. Não sou nada. Sou pior. <risos> eu lembro do seu João falava assim: vamos passar de novo aqui, eu fazer aquela cara. Hum. Toca, rapaz! <risos> Mas daí eu lembro que daí. Acho que quem me deu aula depois, que eu lembro bem, assim, que foi o professor mesmo que me. Puta, foi o Dario Sotelo. Dario. É. Ele toca viol... é... Violino e, Violino e em acho viola. formado em viola também, ah, é. tá. Daí depois dele, daí o Paulo Buziz começou a ir pra Tatuí, né, naquela época. Acho que ele ia uma vez por mês, alguma coisa assim. Eles faziam um masterclass. É, então daí o professor preparava a gente, o Paulo Buziz escutava. Entendi. Daí teve uma época que o Marquinho, Dan, de Curitiba, foi para lá, começou a dar aula toda semana. Então daí ele, eu passei pro Marquinho... O Marquinho preparava a gente toda ali, semana, papá, chegava o Paulo busijo e dava aquela, o um final lá pra gente, Entendi. escutava. E tinha o Natan também ou não? Na sua época ou não foi? Não, não acho que é antes. Não teve Alckmin? Não, não. Legal. E aí você foi, foi estudando na escola, usando violino, e quando que você começou a ganhar um dinheiro já com violino? Você foi tocando em todas as orquestras do conservatório. É. Cara, o primeiro dinheiro foi na bolsa, que ganhava a bolsa de estudo, né? É. Que era, você tinha quantos anos? Do... Não lembro. Eu não lembro, cara, mas era bem, era molecão, cara. Sei lá, 14 anos, sei lá. E aí você se formou lá no conservatório? Me formei lá. Me formei. Cara, eu me formei junto com o Flávio Geraldini, cara, no mesmo dia. Tinha, tocando Max Bru, eu e ele. Max é, Bru. É, com piano, é. E aí nessa época que, foi... que você se formou, você tinha quantos anos mais ou menos? Acho tipo, que tinha 17. 17? 17, é. E aí, você já, nisso aí, você já estava tocando, ganhando dinheiro em orquestra, casamento, ah, como fazia era? cachê, casamento, fazia tudo que tinha dinheiro, a gente ia atrás. Moleque, há <risos> 16 anos, já ia tocar em Bauru, tinha orquestra de Bauru. Botucatu, Botucatu né? É. <risos> e, o, e esse negócio de gravação, começou quando para você? Cara, começou em 91. É. Eu lembro que em 91... Eu me informei, sei lá se era 90, alguma coisa assim. Hum. De 91. Eu lembro que o, o Dalto tinha uma, uma turma de gravação e na época era o, o Zé Rock. Sabe o Zé Rock? Ele também tá era do grupo dele. Eu não sei se o Zé Rock estava saindo, tava quase lá que saindo. E quem me indicou pro o acho que foi a Maria Luisa, do Cello de São Paulo, que era o filho do Cameron. Hum. O Pedro Camerão, o regente, ela que tocava violão. Daí nessa eu comecei, comecei a ir lá, ele gostou e nunca mais parei. Aí eu comecei a ficar vagabundando, né? Comecei a ganhar dinheiro. <risos> <risos> aí dali eu parei de ter aula. Dali você parou? Nunca mais tive aula, Mas você se formou em bacharel não. também de violino? Também. Você estudou em São Paulo, em não? São Paulo, Marcelo Tupinambá, nem existe mais isso aí. Já... Caramba. Era só pra diploma mesmo, porque eu... Nossa, nunca... Gostei de estudar, não. E o negócio... E gravação não precisava estudar. <risos> cara, tem que ter leitura à primeira vista. Assim, eu já vi gente, por exemplo, que toca violino pra caramba. Se você chegar na gravação... Não sai. Não sai, cara. O cara Puta, nunca mais eu voltou. Fui, eu fui fazer uma gravação um dia aqui em Dayatuba. O pessoal da prefeitura queria fazer um negócio e a gente tem o quarteto da orquestra e tal. E, cara, eu nunca gravei, assim. Daí, vai no estúdio... E toca, e quando você tá tocando junto na orquestra ao vivo, você é. não pode tocar a nota até o finalzinho, né? Você sempre dá um, não é? é. E na gravação não. não é assim, né, bicho? Não. Você tem que tocar até o final. E, cara, e toda e hora ele fala, não, Ricardo, não, não, vai de novo. Não, vai de novo. Não, toca as nossas compasso aqui de novo. Não, vai... não, você tá acordando um pouquinho antes, é. cara. Aí que até eu me ligar que, que era isso, cara, é. tomei uma surra ali, bicho. Cara, a gente... Não era difícil a, a parte? Por isso que eu falo, cara, é, é outro mundo. Não, não, não é questão a, de tocar. Às vezes o cara pega a partitura e fala assim, putz, aí é fácil, até eu gravo. Deixa comigo. Chega lá na hora, cara, é outro. Que nem né, a gente, eu tenho o um grupo hoje, né? Que eu toquei com o Dalto, gravei com ele, eu fiquei uns 17 anos com ele. Acho que 2008, daí eu, a gente acabou não brigando, só Separando, coisa, né? cada um foi bom. Fechou o ciclo ali. Daí eu montei o meu grupo. Cara, o grupo nosso hoje a gente chega, cara. É impressionante, assim. Chega a gravar. Pá, pá, uma pá, atrás da outra. Uma atrás da outra. Que nem a gente. Semana passada a gente gravou Maiara Maraíza. Foi quatro violinos, duas violas, dois cello. Cara, ia colocando a partitura de primeira, sem estudar. Tipo assim, não vai passar nada. Vai tocando, já sai gravando. Se errar, a gente volta. Cara, gravou assim: onze músicas. Comissão era onze horas, sei lá. Almoçamos duas horas de almoço. Seis horas, acabou. Tem acabado já. até então a Marisa falou assim, eles estão estudando, eles já levaram para estudar. Falou, não, já estão gravando direto. Então, se conseguir Pega formar gente. uma turma, cara, que, que vai. E também vai... vai... Pegando jeitos não, não é pegando só da gravação, jeito, um do é, outro, é. de olhar, de, né? Isso, é. Tipo, Por... às vezes não tem partitura que não tem marcação, de, de, de, de fazer estacato seco, cara. O cara já sabe que é, é gente, daquele jeito. Já escutou tanto gospel sertanejo, tudo que você já, já vai. Já sabe pra onde vai já o negócio. E quais são as qualidades, então, que você acha que o cara tem que ter pra... Cara, primeira coisa é a leitura. Leitura, leitura. Olhar e tocar. Tem que ter. Eu já não podia. Senão vai atrapalhar <risos> todo mundo. Eu já não podia fazer isso aí <risos> nunca, cara. Sou ruim de leitura. Leitura. E lógico, afinação, né? Afinação, ritmo. Então tem tudo. Não, mas é. Ninguém. Mesmo. Mas eu digo assim, ó. Qual é a característica. né Porque é o que você falou e é o que eu já imagino. Não adianta o cara tocar Mendelssohn, Max Bru, Brahms... Não. Não. O que, já... que é que diferencia o cara na hora de fazer uma gravação no estúdio? Cara, eu não sei, cara. Eu acho que, por exemplo, os... às vezes, o cara que toca brand, toca tudo, ele teve que estudar pra caramba, né? Sem dúvida. Não, isso não desmereceu. Não. O cara toca pra caramba. O cara Sim. é puta solista. Mas chega ali na hora, é uma outra coisa, cara. Você tem que... Eu acho que é muita leitura mesmo, cara. Leitura, né? É, o... é o jeito mesmo. É, cara. Porque que nem, assim... Puta, eu tenho que agradecer a Deus por ter uma leitura boa. Cara, eu sempre tive a leitura boa. Mas que nem assim, eu... vamos ver na, na prática, a hora de leitura, né? É. Cara, eu olho assim o negócio, eu não já... fico na, naquele compasso. Já... Eu já olhei pra frente. Faz aquele esquina. Você olha aquela escala, ah, vai cair no fá. Ah, eu já sei o que eu vou ter que fazer. em terceira posição, eu cair no primeiro dedo não dó pra cair no fá. Então, eu já olhei e já sei o que eu vou... a escala eu vou fazer, que dedilhada eu já vou fazer. Porque se você, você fica tocando aqui, a hora que chegar na escala, você... Putz, não cheguei. Não, você pensou e já passou. É. Porque se você olha o que vai ter no final da escala, a última nota, você já sabe o dedilhado que você vai fazer. Entendi. Pra cair naquela nota. Então você não vai errar. E tem um, alguma coisa que você... Por exemplo, o cara tá começando lá com você, ou o pessoal que tava começando, você falou, cara, estuda isso aqui que você vai ficar bom. Pra... O que, que seria? Cara, mas essas Toma. dicas mesmo, assim, como a turma já tá meio tudo macaco velho, já tive, no comecinho, como eu montei assim, tinha muita gente, ritmo, às vezes os caras não pegavam, tem muita quebradeira, tipo, pega né? uns pagodes, assim, por exemplo. Hoje os caras já estão, no começo eu ficava nervoso pra caramba, cara. Cara, hoje de boa, você solta os caravão, às vezes tem alguma coisa assim, você só dá aquelas dicas. E aí vai meio que sempre os mesmos, cara. É, mesmas, sempre pega os mesmos caras, porque eu sei que não vai dar trabalho. Entendi. Vai matar e, ali. E aí, hoje em, dia, hoje em dia, eles gravam CD ainda? Essa turma não? Vende CD? Físico? Cara, eu acho que não. Não grava mais. E né? eu que eu saiba, mas, mas antigamente, se pegar lá os livrinhos, lá tem o nome tem, de vocês, é quem participou. cara era de disco, fita, tudo assim. E, e como que é? Tem que pagar algum imposto, alguma coisa? Esses caras quando... quando... Direitos autorais. Direitos, tá direitos autorais, é. É. Até hoje. É a gente grava o um negócio lá, a música, eles pedem os dados, tudo, pro SRC, manda pro... pro... Eu recebi o da Bramus né? Mas eu tenho a... Esqueço o nome. Daí faz a divisão dos músicos, de quem participou daquela música. Entendi. Tudo bem Mas... registradinho. Hum. <risos> era pra ser. Era pra ser, né? <risos> Na medida do possível. Hoje parece que tá começando, a turma <risos> tá mais... Mais antigamente, assim, não era muito, não. Você gravou muita coisa aqui? Ah, sim. Acontece, cara. E antigamente vocês iam lá no estúdio junto com o cantor e com a dupla? Como é que era? Ou tinha um playback cara, dos caras? A maioria? Como que é às feito? Às vezes estava, tá, às vezes não. Às vezes eles já tinham gravado. Hoje, por exemplo, também, às vezes não. Hoje tá. Como eu faço tudo em casa, cara, então não vai ter ninguém. É só as cordas. Mas que nem... Voltando para Maraísa aqui de novo, que a gente, então. como a gente gravou para ela agora, ela foi lá porque ela nunca tinha assistido uma gravação de, de, de bastante cordas assim, né? Mas foi num estúdio esse? Foi num estúdio do Pepato, ah. aqui em Mairink. Hum. Mas sempre teve antigamente, não gravou disco. que a gravar Daniel, ele tava lá. Tem Mas aqui... não para gravar junto, né? Não. Para o pessoal entender como é que funciona, explica para a gente entender. Gravação, grava as cordas. Aí grava o cara da guitarra... Da Primeiro baixo. eles gravam a base. Primeiro grava a base, grava que é o a quê? Base. Ah, bateria, baixa. teclado guitarra, Eles gravam tudo junto, teclado ali. Faz uma, uma base. Fica uma, o maestro ali, o produtor tudo. Todo mundo com clique. Todo mundo todo com, com clique. Um metrônomo aqui no... Isso, é. O clique é o metrônomo ouvido. É. Grava bateria separado, né? Porque não é em linha, né? Guitarra, baixa, tudo em linha. Então qualquer coisa dá pra refazer. Uhum. O que dá pra refazer, o pessoal entender, é que... Opa, pera aí. Errei. Errou aqui. Bem então pega parte. do compasso 9 ao 16 aí, vamos fazer de novo. É, faz esse pedaço aqui. Aí ele faz, melhor. ele corta aqui, aqui e põe. É. Né? Por isso que no CD fica, é, fica perfeito. Perfeitinho. <risos> Hoje quem não canta, canta. É. Não, porque como esse dia que eu falei pra você, que eu comecei a levar essa surra ali na hora de gravar e eu demorei até eu entender o que tava acontecendo porque eu falei, cara, tô cortando. Eu falei, Não, eu tenho que tocar mesmo. Né? Se sobrar, ele corta. Mas se faltar, ele não tem como pôr. É. Né? E, e era assim. Ele, não, não. ó, Mas faz tudo de novo. Não, não, não. Pega do compasso 22 ao 26. Aí, faz, é, faz 3, capta é. e pum. E vai batendo em emenda. E é. parece que você tocou sem é. errar nada. É. <risos> né? é desse jeito mesmo. E aí, então, vocês recebem. Então, grava tudo separadinho. Tudo separadinho. As cordas normal junto. Tudo, as cordas, lógico. As cordas tudo junto. Mas eu queria ter pego antes, cara, do ter começado, que era, falavam que tinha só dois canais, três canais, daí a gente colocava todo mundo junto, né? A base, E aí tinha que sair no cores, pelo mesmo. É, cara, quem errar, falo, né? Tomar um assunto. Ah, cara, o cara que errava, o cara olhava assim, tipo... <risos> Devia ser legal, cara. <risos> Pressão. É, adrenalina do cara ali. É. Mas não peguei isso aí. Não, você já pegou <risos> sempre, errou, não tem problema. Corta e grava. E... É, ainda era fita ainda, né? Mesmo assim era mais chatinho, né? Não tinha negócio dele. E o que que é? Geralmente é violino, um violino, um, um, dois, uma viola, um cello. É vamos supor, só... se for um, um quarteto. É. Né? Porque, mas eu já vi também que às vezes tem um naipe de primeiro, um Sim. naipe de segundo. É. Por que, que às vezes tem um naipe, por que, que às vezes tem só um? O que, que é? Ah, muitas é das vezes pode do... ser dinheiro, grana. Não tem pra... Quanto mais gente, fica muito uhum. mais legal. Ou também, de repente, alguma coisa que nem da Maria que a gente fez era pra ser um quarteto. É um negocinho mais minimalista, né? Ah, tá. Não dava pra colocar uma orquestra naquele projeto dela. Entendi. Vai, vai muito do projeto também. Ou, às vezes, acontece... Ah, putz, queria gravar com você tantos, tantos violinos e que lá. fala, tá, o valor é tanto. Nossa, mas não dá. Eu falei, então a gente tem uma... Um grupo um, menor. Um grupo menor e tal, mas não vai ser o mesmo som. Então pode ser que cause também de dinheiro também. Entendi. E se fosse, por exemplo, se o cara falar ah, eu preciso de dois violinos aqui. É. Dois primeiros, dois segundos. É. Você não pode gravar o mesmo. Eu faço. Você pode fazer dois primeiros e dois segundos. Mas que não é a mesma gravação, né? Eu faço direto isso. Esse aqui é o meu quase todo dia. O que eu, que, que eu faço? Ele me manda a partitura... E tá ali aberto, a por exemplo, tem três vozes ali. Eu gravo quatro vezes. Primeiro violino, dobro o primeiro, depois eu gravo o segundo e dobro o segundo. Ah, Essas tá. são as três dobras que eu faço, é. que são quatro tocadas. Não tá? adianta você pegar e, vamos supor, fazer dois arquivos do mesmo, porque ele vai se... Não, não vai resolver nada. Ele vai se é o mesmo no som, som é. e fica igual, né? Fica, não vai mudar nada. Por mais que é o mesmo cara tocando a mesma hum. música, gravou em momentos diferentes, aí é. fica... E mesmo dobrando, cara, você fala assim, ah, ai, dobra assim, dez vezes pra mim, pra não hum, vai resolver. Não vai. Vai chegar uma hora que vai começar a bater. Porque tem o timbre do instrumento é. também, que, né? Vai começar... isso, isso faz conta, ou não? Não, faz conta também. Se começar a dobrar, eu dobro três vezes, são quatro tocadas. Cara, acima disso eu já não sei, cara, não começa a rolar. Já começa um som em cima do outro, é. não vai aparecer que tem mais violino porque o timbre é o mesmo, né? A, gente, é. a diferença é muito pouquinho, né? Não nem nem compensa, eu não fico E gravado. quando grava de, de cinco primeiras, três primeiras, é porque o cara dá diferença na hora do volume. Dá ali muita de... diferença. E aí o cara investiu uma grana é. maior para poder. É, dá bastante. Ou às vezes o cara vai usar isso em show. Também. Ah, tem música do Zezé, que é do Leonardo, que eu gravei na época até hoje usa em show. Te escuta lá no fundo lá, tá lá. Gravou uma vez. É. Por isso que não, pode, não é baratinho, assim, não é de graça, não é... Putz, já foi melhor, viu? É? É. Como que, como que é o mercado Aramis, da gravação? Antigamente, cara, como a gravadora que pagava, então se ia lá... Eu não peguei essa época de, de hora, por hora. Hum. Assim, acho que deve ser um pouco antes do que eu entrei, que eu tinha uma... Fala assim, meu, a gente chegava lá, ah, marcado gravação das oito, não sei o que Cara, chegava oito lá, começava meio-dia. Ah, chegar meio-dia, ah, vamos almoçar. Cara, se assim, nem trabalhou, e te pagaram, oito, às nove, nove, às dez, dez. Entendi. Só que não saía do cantor, né? Saía do, da gravadora. Porque tem um tinha um contrato. Tinha grana, os caras. Até que começou pirataria, começou não sei o que. Daí as gravadoras começaram, não, a gente já não vai mais pagar. A gente vai bancar e é show. Então, e aí começou a ficar mais fraco, ficar mais fraco. E, a gente, e na época que eu gravava, é assim, dobra. Pagava a dobra. Pagava, ah, se a música, sei lá, 200, 300 reais uma tocada. Ah, tocou mais uma vez? 600. Entendi. Cara, então entrava muito dinheiro naquela época. Cara, hoje você cobra um valor que às vezes nem é o preço da faixa, ainda se dobra uma vez pelo Pro cara sem ganhar dobra. Então se dobrou, às vezes até menos do que o valor da faixa, que é na tabela. Entendi. Não segue mais tabela, cara. Entendi. E isso porque mudou a indústria. Putz, total, cara. Mudou a indústria, mudou a maneira como os empresários Eles... investem nas duplas, na, na, cara, nas, eu nas sei, bandas. cara, eu não sei, cara. Eu imagino que seja assim. Com... Tudo que aquilo que é de mais antigo, tinha menos pessoas, né? Tinha menos gente trabalhando. Então o foco ficava ali. Começou a abrir mais gente, mais gente, mais gente. Que nem casamento. Ah, tem gente que vai casamento por 50. Você fala, meu, tem que matar esse cara. Então começa a quebrar os maiores. Fala, ah, Entendi. Porque os caras parecem que não querem qualidade, né? É. Ah, não, que lá vai ficar mais barato pra mim. Então eu acredito que... Não é porque... Acho que começou muita gente. Porque eu lembro assim, tinha um grupo aqui. um grupo do... Só tinha um grupo... Eu lembro que tinha um grupo do Dalto. E tem outro grupo que eu não lembro o nome, cara. Que era os dois mais, sim, famosos da época. Então, com o tempo... Ah, esse aqui saiu, montou o grupo dele. Ah, esse aqui brigou com esse, montou... Então, começou a ramificar. Começou a ter concorrência. Começou a ter concorrência, né? Então, acredito que tudo que começa a ter concorrência, o negócio começa... Ah, ele faz mais barato, ele faz mais barato, não sei o quê. Acho que é, de, Com certeza deve ser isso. É. E hoje é muito mais fácil pro cara comprar um equipamento, para ele montar na casa Puts, dele, cara. né? Não que tem tanto, tanta barreira, né? É, hoje todo mundo, cara, tá online. É. Tá, você olha os músicos, cara, todo mundo. Eu lembro até uma vez que o Adair Torres, que ele toca Steel, eu lembro que ele falava assim, não, só gravo em casa, eu não vou pro estúdio. Eu falei, cara, esse cara é louco, velho. os caras vão cortar ele já já. Não tinha esse negócio de online, só que ele já fazia, cara. Eu falei, meu, tem que aparecer, tem que estar no estúdio, os caras vendo você. Cara, no fim... No o fim cara foi o ninguém... precursor do negócio. Cara, hoje em dia é isso. Vai gravar guitarra, vai gravar baixo, vai gravar percussão, vai gravar violino. Cara, o cara só manda. É. Só manda assim, depois ele pega tudo, vai lá, no, aluga um estúdio só pra poder mixar, depois masteriza. Ele ganhou hora de estúdio, ganhou hora de... E queira ou não... Engraçado, ontem eu tava assistindo, cara, muito louco esse negócio aí. do, do Aquele a, a Abbey Road lá, sabe aquele estúdio lá dos, dos Beatles que eles hum. gravaram? Hum. Cara, daí a mulher falou lá, gravaram, gravaram, gravaram. E daí eu assistindo <coughs> tudo lá, eles iam fechar o estúdio. Eu falei, caramba, cara, como fechar? Ah, porque agora estão abrindo outros aqui, outros lá. Eu falei, cara, isso aconteceu lá naquela época já, velho. Daí, como a gente só tinha gente e o nosso preço é muito alto, a turma não quer vir pra cá. Falei, Cara, que louco. E isso aconteceu agora, de novo. Porque, queira ou não, a gente ficava... Eu ficava meio assim, falei, putz, eu quero montar o estúdio em casa, um home. Não é pra competir com ninguém, porque nunca vou competir com um gravadisco, com um vida. Mosh, hum, jamais na vida. Mas era pra ter mais qualidade de vida. Tipo, meu, eu viajava todo dia pra São Paulo. Puta. Tava ficando doido, peguei pânico, ensinou pânico. Putz. Não aguentava mais. Só que virou isso, cara. Então, pro cantor, meu, mesmo cantor famoso, o cara já manda. Não, não. Faz aí você, o produtor. O produtor já fala: ah, tem hora mesmo de corda, manda lá na casa dele. Ah, tem o cara da guitarra, manda lá pra ele. O cara nem pega estúdio, cara. A não ser que seja é. uma formação grande, né? É. Eu, te, eu tinha um amigo que. Eu conheci, dava aula comigo... E ele começou a fazer isso... Daí ele começou a parar de dar aula... E ele é baterista... É. E ele foi bem... Cara, isso aí faz, faz uns anos já... Foi em 2005, 2006... Por aí... É. E ele já fazia isso, cara... E ele falou... Ricardo, cara, tô ganhando tanto, velho... Ele falou... Eu nem sei quem é... Os cara manda para mim e falam... Oh, isso aqui... ó oh, Isso aqui os trechinhos, os negocinhos, e eu, paligo ligo e gravo. grau. Cara, gastei 20 pau, 15 pau, comprei uns equipamentos, uns negócios, e o negócio tá virando, e ele faturava uma grana, velho. É louco, né, cara? Um estúdiozinho assim, ó, metade disso aqui, é. ele ficava <risos> com a bateria, fazia tudo e né? não saía de casa. Cara, melhor coisa. O único problema de ter na sua casa é o seguinte, que nem, você viu o cara, antes da gravação, o um cara tava me falando, falou, a ah, noite eu gravo para você, então você não tem horário, é. Porque está na sua casa. É igual você ter loja no Mercado Livre. É, exatamente. O cara mandou é. a mensagem três 3 da manhã, se é. você tiver acordado e ver, responda. Você tem é. que responder. É. E eu tenho um... Putz, cara, até minha mulher fala, meu, se pula um horário para ver, se pula um horário. Eu não consigo, cara. Eu tô sou dias Se eu, eu tô, assim. dias Minha, mesmo, minha eu mulher tava, fica brava também. Nossa, eu, como que fala? Work... Workaholic. É, cara. Workaholic. <risos> eu falei, meu, eu sou total, cara. É que esses dias o cara ia mandar a música às 5 horas da tarde. Não mandava. Eu falei, putz, cara. Agora eu vou deitar, vou dormir. Você tem um filme aqui, calma. Ele mandou às 10, cara. Eu olhei assim, puta merda. E lá. aí, você grava de noite mesmo? Cara, eu falei, que eu vou gravar. Eu fui, entrei no estúdio ali, e, gravei, e... enviei para o cara. Mas daí o seu estúdio lá, você isolou mesmo? Isolei. Não sai o som? Não. Entendi. Daí esse é o problema de estar tá na casa, né? Ah, é. sábado eu não vou, vou andar de moto. Ah, não fui andar de moto porque eu acordei tarde. Putz, apareceu uma música e vou gravar. Às vezes você fala, não, você tem um filme, jogar um videogame, nada. Isso é assim, entregou, o cara paga. Eu, eu recebo e depois entrego. Ah, recebo e depois entrego. Essa é a melhor coisa que aconteceu E ó, você já tem os caras, certo, assim, de estúdio, de, que conta com você e você já tem um Sim. relacionamento, é. não é? E aparece muita gente, cara. É, né? De, putz, Esses direto, dias eu tava, eu tava na padaria aqui na frente aqui do, do condomínio, do meu telefone, e eu geralmente não atendo o telefone. Também não gosto. Não atendo. Se não for por WhatsApp, eu não atendo. É, aí eu desliguei, desliguei, o cara ligando, falei, cara, não sei, aconteceu alguma coisa? Aí, falou. Alo. o cara, eu, Ricardo, peguei o seu telefone, não sei com quem, não sei se foi com o Vanilton. Por favor, cara, você toca violino, precisa que você gravar. Eu falei, não, cara, você não tá entendendo, não é assim. Eu não manjo gravar, eu não... Se você falar, ó, oh, nós vamos fazer um quarteto, vai lá, vamos tocar isso, eu vou estudar, vou tocar... Eu não, não faço, eu não tenho nem equipamento, cara. É. Não, mas é só gravar. Eu falei, não, cara, você tá achando que é só gravar. <risos> não é. Eu falei, ó, oh, vou te passar um contato de um cara, passei o contato seu. Eu falei, fala com esse cara aqui, que esse cara eu sei que ele grava, ele grava na casa dele. Eu já vi lá, ele tem um estúdio na casa dele, alguma coisa assim, ele vai fazer. E eu não faço, é o único cara Entendi. que eu conheço é esse cara aqui. Eu não sei se ele entrou em contato. Não sei. Que... Porque é muita gente, cara. É engraçado esse negócio de, de colocar na internet, e Facebook, Instagram. Cara, é toda hora, assim, gente nova. Ah, cara me chamou. Ah, oh, vi você no, no, no YouTube, vi o seu telefone lá. Cara, então isso vai. Mas o que, que o cara quer? Ele quer geralmente ele tá uma, é uma música. É. Que ele vai produzir, ele precisa de um violino, é isso? Né? É. Hoje... hoje que Não é uma mostro. coisa aleatória, assim. Ó, só pra você ter uma ideia. Antigamente, tinha o, o estúdio, daí o produtor, o maestro, daí o maestro tem que falar... O produtor... O, o estúdio chama o produtor... É o cantor. Cantor. Tá lá. Ele tem o produtor dele. O produtor dele... Vamos gravar lá no... Fala com o produtor disc. do estúdio. Agora eu preciso do maestro. Ah, tá. Às vezes tinha três, quatro maestros. Às vezes até mais. Porque para eles... O que, que eles faziam? Ah, esse aqui, maestro aqui é mais... Sabe fazer mais rancheira, isso hum. aqui sabe fazer mais. um pouquinho mais pop, Desse mais estilo, um outro então. estilo, papapá, não ficar tudo igual. Vai bem. Então, desses três maestros, se esses três maestros era, na época era amigos do Dalto que já tava acostumado, então tava garantido esses três maestros pra gente. Então, assim. Ele só, já só que daí, esses maestros tinham o regimentador. O regimentador entrava em contato com o DALT. Hoje, como mudou tudo. Cara, o cantor já fala direto com a gente. Ou oh, vou precisar, tá? O cara é. tá fazendo arranjo, vai mandar Pô, aí pra minha você. minha música, cara. Tu quer que você coloque violino pra mim na minha música? Não sei o que lá. Ah, tá. Você tem a voz? Tem. Então, cortou um monte de coisa assim. De repente, todo esse meio aí que podia. Vai afinando, afinando, afinando. Isso é direto tá com os caras aí que a gente tá falando aqui. Gustavo Lima, Luan Santana, César Menor, tudo... Fizemos tudo, é. todos esses caras é. aí. E também tem os caras que são. Não são tão conhecidos e estão fazendo essas gravações. Estão pedindo. É. É a maioria ou não? Maioria do que você, do que você grava. É pra gente famosa? Ou é pra gente desconhecida está Desconhecido, tá... famoso, a gente tá começando. Não tem. Tem de tudo. Tem tudo, tudo, tudo, cara. O, o Aramiz, vamos uma história engraçada aí que você tem. Que você não lembrou, hum. mano? Aqui eu nunca tenho é. essas histórias engraçadas, velho. Já teve de algum. Ou alguém que chegou lá e você pessoa falar, cara, não, não vai dar, véio. fica sem tocar. Cara, eu fico nervoso só. Fico, <risos> fico muito nervoso, cara. Fico assim, eu fecho a cara assim, é. que, nossa, dá pra perceber, cara. Eu tenho um problema muito complicado. Minha, minha esposa fala, Flora Mises, pensa uma coisa, ninguém é igual a você. Não é. queira que você... Todo mundo saia lendo, cada um tem a sua dificuldade. Tem gente que sabe ler, tem gente que tem ritmo melhor. Mas você achar que você... Que quando eu tô sozinho, é tudo mais fácil, Pá, Pá, pá, pá, pá, pá, foi mais um. Pá, pá, pá. Daqui já coloca mais três junto, mais quatro junto. Todos não vão ser a mesma coisa. Não é igual. E eu começo a ficar nervoso, cara. Hoje eu consigo me controlar um pouco mais, mas eu fico naquela... Essa é o, pra mim é a pior. E já teve vezes você chamar o cara e o cara não dá conta? Uh! E aí, o que, que faz na hora? Cara pois eu tento e vai vai qualquer coisa eu tento editar depois se for só se for só o cara sozinho dá até para editar depois mas também não me chamo nunca mais na vida né não sei que tá ouvindo nunca mais chamou <risos> <risos> mas você já tem os caras que você já já, já chama assim é é assim de repente o, o que quer é ruim para me o dia tem gravação cara não dá para fazer depois cara se consegue falou não vamos dar um jeito cara E para chamar, tá. ah, tem, concerto, ah, tem concerto, tem isso aqui lá, tem ensaio. Aí, nossa, parece que começa a chamar. Falei, cara, dá para se gravar? Eu, eu já penso, falei, cara, não vai ser legal, cara. Mas eu tenho que entregar. É nessa hora que é dá o BO. Porque, que nem você falou, não é todo mundo, cara. Não, Por mais é. que toque, cara, bem, gravação é muito diferente, cara. É uma outra vibe, não dá para explicar, cara. Não sei. Não sei. É muito. Que nem você falou, cara. é só tocar que tá escrito. Cara, não, não é, cara. Tem que estar tá junto com, ali com a música. É. Não, é eu, eu, cara, eu vou. Eu, a gente no quarteto aí da Sinfônica aqui. E às vezes parece uns repertório Popular, assim. Puta, cara, mas eu. Eu peno, cara. Você sabe que. Eu... E tem uns meninos, a, a Jéssica lá, a Daniela, ela falou. Não, esse ritmo aqui, não, esse aqui. Eu, eu tenho que escutar 30 <risos> vezes o negócio que eu não, é, cara. eu não tenho, cara. Agora você bota lá, me dá essa quinta do Beto, me dá a Novo Mundo, daqui que eu vou estudar. Eu vou chegar e vou tocar. Mas, cara, esse tipo eu de coisa se é eu sofro, eu... cara. Eu escutei muito, desde moleque, escutando rock tudo. Eu gostava de bateria. De... E você de... é do improviso também ou não? Cara, não vou, eu não vou falar que sou do improviso não. porque não sou. Eu sei... Eu ajudo os caras. Falar assim, ah, improvisa, count. Manda pra mim que eu... Mas é o básico, sabe? Uhum. Eu falo assim, ó, eu não sei improvisar que nem os caras que... Que improvisa. Improvisa. Então, eu, eu ajudo. Dá pra levar, mas não é assim aquela coisa... Tem que treinar, visual, né? Tem que... É, o tem, cara tem que nascer fazendo isso, né? Mas, que nem eu falo, cara, a gente... Acho que música devia ser assim, que nem o conservatório. A gente usou só erudito.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 Muito rock, muita música assim, não tão clássico. Porque eu estudava clássico, mas escutava rock. Entendi. E sertanejo, porque daí comecei... Então, você ficou cravado. Então, você fica... Não sei. Porque às vezes tem gente que vai lá e fala assim. Você fala, cara, é só seguir a bateria, cara. sai ajuda, bateria. É. Não ajuda, você Nossa, não tem no uma clique, bateria, cara. Mas não vai. Eu não, eu não sei. <risos> e quem é que é os caras aí? Mais gente boa aí que você já gravou, Verão Desses caras famosos aí. Quem que são os caras? Gente fina, assim. Dá pra falar ou não? Cara, é Não, fulano, aquela dupla assim. Os caras são gente então, fina, Então, cara, bacana. na hora que a gente tá trabalhando junto, tem é uma coisa. Depois, to, todo, músico, todo músico fala. Cara, não queira ter amizade com cantor, porque não é a mesma coisa, velho. Não, é outro mundo, né? É outro mundo. Não vai é falar que você é amigo. Mas eu digo cara. assim, na hora de trabalhar ali, que o cara é... Todos são gente boa. Todos são gente boa. É. Não tem ninguém que é... Nojento, assim, que... É. Não precisa falar o nojento, né? É. Mãe? <risos> Mas... ah, aquela coisa, né? O cara tá pagando ali, a gente, tá dando trabalho pro cara, tá fazendo o cara feliz, o cara... Oh, que legal, cara, meu Bonito. Deus, coisa mais linda. O cara que não vê aquilo todo dia, é, né? É, então... Que a turma geralmente não vê o violino, aí todo mundo se encanta. É, né? já aconteceu já, por exemplo, de cantor de pagode famoso, samba famoso, cara dia da gravação, pá, amigo pra caramba. No outro dia eu voltei, encontrei... Pô, essa foto nossa, quando a gente tá magrinha agora a gente tá gordo, sei lá. Aí num outro show que eu falei, eu bati lá. Pô, fala aí pra ele que eu vou entrar aí, só dar um abraço. Cara, o cara me tratou como não fosse ninguém. Oi. Eu fiquei assim, né? Falei, nossa. Daí o que eu falei, cara, realmente... Não cantor tem essa. não tem, não queira ter amizade com cantor, que é cantor com cantor, músico com, com músico não adianta, cordas com cordas é. cara, sabe que eu, eu sempre fui, fui esse negócio de cordas com cordas, eu nunca fui assim cara, tanto que festival de campos de Jordão, mesmo em Tatuí cara, eu vivia com os caras de sopros é. é, eu gostava eu do... também sempre tive mais é. amizade que os caras é, porque cordas sempre é meio assim, né cara <risos> o ego, né? Aquele ego. Cheio <risos> de querer. Não é? Cada cinco assuntos, seis é de violina, de passagem, é de afinação. Não é? Putz, cara, não é duro? Você vai fazer um churrasco, o cara só quer falar de... Tocado e não sei o que, porque o outro fez isso, porque o Fulano. Disso, não é? é? Ah, não, cara, não, não chamo mais daí. Não, não, vai embora. Agora, aquele daqui, cara caramba. você faz um churrasco, você puta, fala de tudo. Menos... sertanejo, pacote e... pra escutar. Isso. Um dia eu fiz um stories assim, fazendo um churrasco aqui embaixo. Fiz assim, o que, que o pessoal pensa que eu tô ouvindo quando eu tô fazendo churrasco? Ah. Aí foi, tipo, Quinta de Beethoven, não, Quinta de Beethoven, concerto de Mozart. Aí eu pensei, o que realmente eu tô ouvindo? Bruno e Marrone. É. <risos> cara, eu não escuto, velho. Não é. escuto, cara. Não, e, e, e, e às vezes... Escuto para pessoal... dormir. Vou <risos> dormir. Às vezes o pessoal pensa que a gente entra na internet para pesquisar essas coisas, Mas né? É. E o cara fala assim para mim, Ricardo, você já viu o fulano de tal? Eu falo, cara, eu nunca vi. E não é que eu tô querendo fazer, que eu não vi. Não! Se você pegar o histórico do meu YouTube, do meu Instagram, não tem nada de violino, cara. A única co última coisa que eu quero ver. O meu é trilha de moto, <risos> off-road. O meu é canal de bike, de, de NBA, Mas, que o A minha mulher tá fazendo a Heleninha dormida, agora que eu volto, tá lá na trilha. lá. você não enjoa de assistir isso? E você tá andando de moto também? Cara, eu faço trilha, cara. É? E não Bastante. se machuca, não? Não. Os Só... braços depois pra tocar. Ah, fica doendo, cara. Ela tem os dedinhos meu torto. É... Tornozelo? Tornozelo com pino. Puta <risos> Dedo que, em que quase quebrou ficou assim. Puta <risos> meu. E aí, e aí acabou, hein, cara? Cara, minha mulher fala: para, para com g... isso, pelo amor de Deus. Eu falei, não, Deus, tá comigo. <risos> E você não teve influência nenhuma de igreja, Aramis, de aprender não, violino, cara. essas coisas, né? Não. Porque a maioria do pessoal sempre, sempre é, é da igreja, de alguma igreja, alguma coisa é, é. influenciado, né? No Brasil é muito isso, né? É. Mas você foi porque tava na cidade lá, não tem o é. que fazer com esse moleque, põe ele aí, não? Nada, lá só tem mato e conservatório. <risos> <risos> e aí você mudou de tatuí. Mudei. Quando você passou na Sinfônica, né? Você... Vamos falar eu, da Sinfônica eu aí. Na, eu passei na Sinfônica, que nem tava ali, nem né? 98. Sinfônica de Campinas. Mas daí eu viajava. Direto. Ah, você eu ficou... tocava em duas orquestras em Tatuí, a Sinfônica fazia gravação. Ups. Cara, era tipo assim, era um triângulo, né? Tatuí, São Paulo, Campinas, Tatuí, Isso todo dia, cara. Porque gravava Trocava 1, óleo por mês. Auto, cara. Nossa, cara, eu dormia três horas. Quatro horas por dia. Tanto que depois de... Acho que depois de nove anos, né? Cara, deu um pânico bravo. Assim, eu tava num... A gente ia fazer um concerto com o Neves lá em, na Sala São Paulo. Hum. Cara, daí eu tava no... Eu e meu irmão fomos gravar pra Variana de manhã. Daí fomos no restaurante. Cara, deu um negócio assim. Eu falei, cara, o que aconteceu, velho? Deu um apagão assim. Eu falei, acho que é o remédio que eu tô tomando aqui. Cara, cheguei na Sala São Paulo lá começou a apagar. Eu falei, cara, o que que é isso? Daí ele falou, não, senta na minha sala lá, descansa. Meu o negócio não parava. Eu falei, cara, tá Ficou tão ruim. Uma mesmo. coisa, fiquei muito ruim, cara. Sei que os caras daí me levaram no hospital, velho. cara cheguei de cadeira de né? roda, com o torcido. Eu falei, o que aconteceu, cara? Olha. Daí que fomos descobrir, cara, pânico, cara. Na época eu falava em pânico, os caras. Que pânico, isso é frescura. Porque não tinha negócio de pânico, cara. Ninguém tava começando. Foi um burnout mesmo ali. Um... Cara, burnout total, velho. Puta, né? Daí, até hoje eu tomo remédio. O que que me ajuda? Eu tomo re... se eu parar, é ruim, né? Eu até eu falei pro médico, meu, vou tomar a vida inteira esse negócio. Ele falou, meu, igual quem tem pressão alta, fica sossegado. Melhor tomar do que ter. O que me ajuda é o exercício. Descarrega, É, daí eu drenadina. voltei a fazer exercício de novo agora. Cara, daí... O, que, o que, que me assustou, cara? Se eu fazer trilha de moto esse tempo atrás, aí no meio da trilha, você começa a entrar dentro do mato. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Lá no meio do mato. Cara, cabeça, velho, fala começa... Não vai ter helicóptero para descer aqui para me pegar, cara. Cara, assim? aquele tum, a chavinha já vira. A... Cara, você já Verdade. morre ali, cara. De desespero. Daí que eu falei, cara, preciso voltar a fazer exercício. Teve show que eu não podia... Que eu marquei com o cara, entrei dentro do avião, sozinho, assim cara eu sentei cara começou você peguei a ter... um pedacinho do remédio falei cara não acredito daí eu falei moça você vai fechar a porta já já vou fechar não porque eu tô tendo pânico não sei o que lá tomei mais um Caramba, pedaço véio. nada falei não eu vou embora peguei não foi as desceu coisas, desci falei cara tá feio o negócio cara daí eu falei deixa eu voltar a fazer exercício cara daí eu vi que daí faz trilha passa no meio do mato não dá nada eu falei começou a melhorar já Entendi. dá mais avião, né? Que a gente precisa, né? Falei, putz, cara. Daí agora... Mas foi controlado. por causa de muito trabalho, cara. Muito, muito trabalho. Muito trabalho, assim. Começa a entrar num... Não, você começa... Você acha que você é... Pode qualquer coisa. Máquina. Né? Máquina. <risos> Chegava no concerto à noite, na no Sinfônica, então tal assim. Ainda comecei a fazer show na época, com o Romular antes, cara. Viajava pra Minas, ficava, devoltava voltava. Nossa, queria pegar tudo, cara. Era um retardado. <risos> e ficou rico, Aramis. Nunca fica rico, né, velho? Fica. Fico, segundo meu irmão, você é rico de boleto. Eu Esse boleto. Eu vou falar a Bíblia tá aqui. O, o, tá o boleto o tá boa aqui, agora é que tem o DDA, né? Você não precisa é. Você só abre aqui e vai aparecendo, assim, né? O vencimento, ele vem todo dia entra um novo ali. Puta vai, merda. Dar, dinheiro. Legal. E você entrou lá na Sinfônica de Campinas. É, e aí, quando, desde quando que você tá como espala lá da Sinfone? Cara, que nem eu falei pra você Lá, o espala lá era Que eu não consigo lembrar o nome dele Eu entrei e fiz concurso na época Pra Concertino Então eu fiquei como Concertino lá E na época Do Benito, que ele saiu do orquestra Entrou outro Não sei porque que acabaram com o, Com a, a vaga de espala. Acabou então o que aconteceu? Sobrou para os concertinos na época, porque depois teve outro concurso mudaram a nomenclatura e ficou solicitar um. Então quem é solicitar um hoje pode ser spam. Tem que Não, é tem, que que espalar, tem que revezar. Tem que revezar, tem que espalhar. Ah, entendi. Então, e como que é decidido assim? Entre a gente ali. Você fala, ah, esse aqui sou eu. Ah, faz é, isso, você. É. Assim, ah, Às vezes um quer ter um negócio que ele gosta mais. E, e a Sinfônica de Campinas não, você tem que fazer todos os concertos. Ou tem um número que você pode fazer ou não? Não, tem a. Ele manda a formação lá, né? A escalação. É. E a gente, às vezes, a gente faz alguns revezamentos lá que a gente consegue sair, assim, mas. Um você não participa, não é, é que você participa? Mas não é sempre também. Só quem é solistão? Não, não. Antes o solistão listão tinha mais. É. Era tipo, eu espalhei. Na próxima eu fico fora. Você nem toca? Nem toco. Daí o próximo que espalhar sai, eu entro. Mas daí ficou para todo mundo. Não, vamos fazer entre todo mundo, porque não tá dando e certo. aí vai fazendo uma tá escala indo, em todo mundo. quando todo mundo, é. Entendi. E a Sinfônica de Campinas é uma das únicas que é estatutária. Que é... Acho que é ela e Porto Alegre. Porto é isso? Alegre. Acho que é... Eu acho que... E aí é quer dizer... Isso aí quer dizer o quê? Por exemplo, amanhã acabou... Não vamos ter mais. A orquestra já, já é um patrimônio tombado, né? É. Porque teve um isso que fala, né? Patrimônio tombado né? Acho que é. Porque teve um... Dois, três anos atrás, não lembro. que Teve um vereador em Campinas, cara. Queria acabar com a orquestra. Lembro. Cara, nossa... Não, custa muito caro isso aí. Vamos... É, cara, custa muito caro, que não sei o quê, daí... Por quer ser tão famoso em Campinas, o povo lá, cara, não deixa, hein? E conseguiram tombar, cara. Porque, então não pode... Não tem como acabar a orquestra. Mas é, é um... Vocês são... Concursado, né? Concursado, vai abrir concurso agora. Vai? Vai. Até <coughs> a hora que se lançar o podcast, aí, a turma, já fica sabendo, Já vai, tá tendo. Vai. Legal. Já saiu. já Vai ter bastante vaga, cara. tem muito. Tá acho faltando. que são cento e poucos vagas. Tem setenta e poucos músicos, oitenta e poucos músicos, assim, Você sabe o salário lá que, que vai lançar essas vagas? Né? Ah, eu não sei. Porque a gente que tem tempo de serviço, é. então não dá para saber o que, como começa. Quem vai né? entrar agora. só fica ligado aí que vai... É, entrar. vai lançar, vai, já já vai sair, cara. Então, quer dizer, se vocês vão supor que chega o prefeito, ela fala, não, vai acabar mesmo, não pode ser mandado que embora os é. Mas é. o cara vai falar assim, ó, Aramis agora você trabalha aqui na Câmara. Cara, eu acho, Faz que, isso. eu acho que só se o cara... Não pode deixar o cara sem fazer nada? Eu acho que não. Né? não. Tem que arrumar ele uma função que... Porque tem músico lá das antigas lá que deu problema na mão, sei lá, então passaram para outro setor. Entendi. Então manda embora. Mas é essa orquestra porque nem de Campinas, assim, você se aposenta, uhum. você se aposenta, se o seu salário é integral, ah, é ativo, não, não é. então aumentou para eles, aumenta para o aposentado também. Então essa é a vantagem. E aí hoje, só que hoje não tem mais orquestra não, assim. Não, não existe. Né? É. A USESP não é assim. Não. Né? não. A USESP é uma associação. É. É CLT, né? Tem o um lado bom e um o lado ruim, cara. Tudo. Tipo esse negócio. Porque, assim, tem gente que acaba virando cabeça de emprego, né? Tipo assim, vamos dizer... Ah, já A, gente, mesmo? Que, a gente que tá lá na frente sempre tá tocando, tá? Tem um compromisso. Mas tem muita né? gente que fica lá e se tipo, acomoda. Não, deixa os caras tocar. Então isso é ruim pra gente, né? E é ruim porque acaba atrapalhando o grupo, é. né? Atrapalhando ali na hora do, é. né? de tocar mesmo, de fazer um repertório mais elaborado, é. né? Trazer um solista. Se todo mundo fosse, né? Não, mano, todo mundo tocava. Pô, meu som já aumentava, já... <risos> Tudo. Opa, e agora uma pausa rapidinha, só pra te dizer que quem patrocina esse bate-papo, esses podcasts aqui do canal Dicas para Violinistas é... O grupo Educação do Talento, que é a nossa empresa, que tem os nossos cursos online. Então, se você quiser saber mais sobre os nossos cursos online, formação para professores, para instrutores de igreja, de violino... Quer ser professor de violino? Quer ser um instrutor de violino? Quer se capacitar sobre como ensinar violino? Tem sempre o nosso QR Code na descrição do vídeo aqui. É só chamar a gente e saber mais sobre a formação para professores. E temos também o nosso curso online para quem quer aprender violino, quem quer fazer uma reciclagem, o que quer continuar estudando, quem quer aprender do zero. Temos vários alunos. Não tem limite de idade, nós temos alunos de 13, 12, 11 anos de idade e temos alunos de 70 anos de idade, de diversos lugares do país e de fora, de outros países, Alemanha, Espanha, Portugal, entre outros países. Então, se quiser saber mais sobre os nossos cursos, acessa aqui ou o QR Code que aparece aqui durante o nosso bate-papo ou na descrição do vídeo aí tem um link para você clicar em algum lugar. Tá bom? Obrigado, vamos continuar então o nosso bate-papo. Oramiz, oh, e concurso, cara? Tô vendo aqui só uma folha só de concurso aqui que você ganhou. <risos> Já era quando eu era moleque, né? É? Quando estudava, né? Co co como que foi aqui? <risos> eu nem sei, cara, mais como é que é. Concurso Jovens Instrumentistas de Piracicaba, você... só você lá em São Paulo, em Tatuí, pô. Não, mas não é primeiro lugar. É primeiro, primeiro lugar. Primeiro lugar aí, ó. E aí, como que é o concurso? Você não fez nunca mais depois desse? Nada. Aí. Ixi. Que que é? Qual foi o último aí? 89. 89, Piracicaba, São Paulo também. E né? como que era? Você lembra tá que você fui? tocou nesses concursos aí ou não? Não lembro nem que eu comi no almoço, cara. <risos> <risos> lembro nada, cara. E aí, você ia por ir? Alguém o, quem, que. Quem arranjava era o professor, né? Ah, o professor você é quem? O Dario na é. época. Então o Dario, acho é. que o professor estava oh, um... ligado, né? Ó, oh, vai ter concurso lá, vou escrever você. Ah, tá bom. Eu escrevia lá, daí a gente Isso aí ia. ia lá, ia. <risos> <risos> e aí, ganhou alguma coisa ou não? Ganhou dinheiro ou só. Tinha prestigio? dinheiro, cara. Tinha dinheiro. tinha dinheiro. E aí, falou tinha. em dinheiro, você. Ah, o, o, o, tem até em São Paulo, nesse daí, tem, no meio do concurso, tinha o. O concurso de primeira vista, cara. Daí eu peguei o primeiro lugar. Aí você. É de São Paulo, não sei nem que lugar peguei. Acho que era terceiro, jovem instrumentista São Paulo, é. Uma vez terceiro, uma, ah, uma vez, vez segunda. uma vez segunda. Eu fiz duas vezes, é. então. E era, tinha leitura primeira vista? Primeira vista tinha, ele chegava assim, colocava. E viu, quem... Olha ali. <risos> Opa! É. E quem que é outra pessoa aí que tem uma primeira vista boa, assim, que nem sei que você... Você fala, não, fulano, ciclano aí, pô, os caras são bons também na primeira vista, hein? Cara, eu não sei falar pra você, cara. Quem que é os caras aí que tocam com você, É, porque eu só fico meio por aqui, né, cara? Eu não, não vou que, muito... que, que toca com você aí, que você... Ah, a turminha ali que grava com a gente tem igual uma você. Primeira, assim... Você tem seu irmão que grava sempre grava com comigo, você? comigo, é. Também tem leitura boa? Tem uma leitura boa, é? cara, é. Não sei se é a pressão que eu fico... <risos> Ah, meu Seu irmão mãe, mais né? velho, você é mais <risos> velho? É, falei, pô, faz aí. Não Coitado, velho. Às vezes os, os outros eram lá, falou, oh, vamos botar, meu irmão era, Eita. <risos> Ele deve <ia> pensar, pô. <risos> pô, eu tô querendo ver que tá errando aí, não fala nada, agora você <risos> sempre, tá aí, sempre eu. fala, cara, eu vou ganhar na Mega Sena, não vou largar dessa merda. <risos> Não, mas também só ele de violino daí ali, é. né? Os outros é viola, tchelo, né? Você não, errou, mas você não tem o que falar pra É, é por Irmão, né, isso, né, cara? Pô, eu levo porrada, cara. Oramizinho <risos> e, o, e, o, e o, o desafio de ser espala, cara. O que, que você acha que é? O que, que é mais um difícil? Cara, eu sou muito largado, velho. Qual que é largado? a responsabilidade? De verdade, cara, não ligo. Não ligo. não ligo, cara. Aquela coisa de molecão, cara, eu sou espala, eu sou espala. Eu preciso... Cara, eu sou muito, tipo assim, pra você ter uma ideia, eu, eu nunca estudo nada antes de espalar. Tipo assim, eu vou ler, eu já falei, na época eu falava até o maestro, eu falei, não adianta que eu não vou levar a partitura pra estudar. Eu vou chegar na hora e vou ler. Daí se eu ver que tem alguma coisa chata, eu chego aqui de manhã dou uma ledinha, mas pra casa eu não vou levar. Nem depois? Ah, não, eu fico nos ensaios. É uma semana de ensaio, é. eu vou tentando ali nos ensaios. A não ser que esteja um solo muito chato, assim, daí eu falo, cara, deixa eu só levar para ver, marcar onde mas, cara, não gosto. E aquela pressãozinha, porque sempre tem, o cara que tá atrás, tá. Porra. Ah, eu quero é. que se dane. Se eu errar, o problema é meu. E dele, se... e dele que, que não, não tava contando, estava esperando é, eu. Tá esperando eu conta aí. E... Xé, não entendo, esse cara nem e... saber, cara. E maestro duro, assim, cara, já aconteceu com você alguma já, vez? Cara. O cara falou, pô, caramba, meu, você tá errando aí. Cara, ele virou meu melhor amigo, assim. É? O Karl Martin. Cal Martin, lembro que ele Cara, eu tava um de concertinho. Eu era muito zoeiro, cara, assim, até ele entrar. Daí eu tava na, na, na, de concertino e eu faltei pra ir num show, cara. Hum. E no, no, no, no, justo no ensaio... Você faltou que ele... no ensaio, em um ensaio. É, pra fazer um ensaio de um show. E justo nesse ensaio era um movimento que tinha muito ritmo. Muito ritmo, aqueles... quebrando Cara, aqueles 12 não sei quanto, sabe? Que e vai pra nove, vai leitura pra dava, cara. Muito ele é Que Loucura. Nossa, cara. Cara, eu cheguei lá, comecei... Fran, Fran, Fran, Fran. Ele parou assim. Marca! Marca! Cara, comecei a dar risada de desespero, cara. Parou a orquestra ah, assim. Apontou ele... no C. Anota! E eu comecei a dar risada de, de pavor, cara. Cara, porque eu falei, cara, tô comendo nota aqui e só uns negócios, tipo aquela, um, dois, três, quatro, cinco, sete, sete, um, dois, quase, um, dois, três, cara, não dava, um, dois, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, velho três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, ele três, três, três, três, três, três, três, Ele três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, o diretor era até o Jabá na né? época. Oh, o aí, quer falar com você. Eu quero que você espalhe a orquestra nessa música. Falei, cara, não dá, velho. E tinha algum solo, alguma coisa? O cara é chato demais de ritmo, Entendi. né? Parece, eu não sei se é parte de futebol. Mas não era essa que você tinha errado? Não, não, não. Era o... Porque eu, putz, marquei toca, velho. Foi ali, foi cagada mesmo. Daí ele foi, cara, não vai, tô pânico, velho. Você é doido. E tinha solo no meio e tudo. Eu não lembro o que, que era. Daí é. eu sei que ele falou, não, eu quero você. Putz, cara, ele é. E o cara, esse maestro cara, ele sabe todos. Ele marcava os arcados de primeiro, de segundo, de ele virada, marcava? Ele marcava, ele estudava, cara. O cara top. Tanto que é o maestro que eu mais gosto, cara. Cara, daí no fim eu espalhei com ele, tudo. Começou a gostar de mim, tudo. A gente começou a se dar bem pra caramba. Daí tudo eu queria que espalasse. Mas aí. voltou a não estudar mais. Mas esse dia aí você teve que levar não, esse pra cá. Eu teve que parar, cara. Falou, cara, deixa eu ver aqui, senão eu vou. Eu vou levar varado aqui, cara. Pô, ele parou o cara do, do prato, pra ensinar a tocar prato, velho. A gente acha que é só lá tchau, tchau. cara. Não, ele deu uma aula de prato. Para, para, cara. Oi. O cara sabia tudo, cara. Mas não, não, não arrogante. Cara, ele é bravo. Ele é bravo, porque se você não, não tocar, ele fica muito bravo. Mas a orquestra tocava, porque os caras morrendo de medo, né? E os que não tocavam, ele já falava, você não quer comigo, você não quer comigo, em casa. fica em casa. Ele era assim. E né? ele já falava. Já falava, falava na cara. Então, é. Mas daí... Essa foi a única vez que eu levei um... E, e maestro um arrogante, assim, maestro arrogante. Ah, cara, às vezes parece uns lá, né? Mas... <risos> Eu já fui chato também de brigar com o maestro do cara... Sabe aquela coisa do cara falar ah, que tá errado de bater de frente? Falei, não, você e, tá e, treta, errado. e treta de orquestra? Você já teve ou não? Nossa! <risos> Conta uma aí pra nós, pô. Hã? Nossa, louca. De nego levar arma, essas coisas assim? Não tem? Tem umas histórias antigas, não assim tem? é. Não é na minha época, cara. É. Mas antes falam que nego... tinha. É, é essa Vamos mesma. Lá. Vamos é. ensaiar aí. Você vai mandar embora, É. Tu então manda. Não, tá belezinha. Não, hoje mas... hoje tá fluindo aqui. Agora. Te amo. Caramba, velho. Ah, mas briga sempre tem, cara. Mas já deu treta de, de sair na mão, negro né, de brigar sim não? Cara, já, Já? No meio do ensaio, assim, de repente? Cara, na, não é na minha época, mas falam que teve briga é? lá. Não vou falar não, mas que cara, pelo aquelas instantes de ferro, cara, Mandou. antigamente, aí, me deu na boca do... Sei, acho que era trompista, sei lá. Abriu aqui, cara. É, Caraca, cara. velho! E novo, nas cara. outras orquestras que você tocou aí, Sorocaba? Sorocaba, você era espalha lá também? Cheguei a espalar. Na paulista Sorocaba, e a camerada. Espalei, camerada, espalei. Cara, desde criança espalhei, espalei, cara. Tem umas fotinhas pequenininha minhas lá. Toquinho, desse tamanho que o Pedro Camerão. Acho que era 80 e sei lá quanto. Lá era espalinha lá. legal. E o, E agora você também, eu lembro de quando eu comecei, quando eu entrei, uh, comprei meu primeiro produto Apple, assim, que foi um iPod, é. 2012. Eu não lembro por que, que eu vi você na na internet. Ah, antigamente eu era viciado, Você cara. era. né? Era. Hoje não é, Eu também era muito caro. Antigamente eu também eu entrava muito assim no Facebook. Hoje eu não eu entro, só para ver os meus alunos lá no é. grupo, tá? Mas antigamente eu entrava muito e eu acho que eu via. E eu até conheci um podcast na época, cara, que você que falava. Só que agora eu tento lembrar o nome, não tô lembrando. Cara, que era o Renato Pessanha. Isso, cara. cara. Como que chamava aquele? Cara, como eu acho que, que não tem nome, mais, né? Cara. Porque era só eles, era o Mac Magazine, Putz, eu não do, lembro do, do Breno, do Rafael. E tinha um outro. Tinha esse outro Que, que era os do Bonon. Su... É, cara. E eram os caras, eles gente boa. Sumiram, né, cara? Sumiram, não sumiram? Cara, nunca mais. Como vi que chamava? Eles, você cara. lembra aquele podcast? Cara, não lembro, cara. Eu Tenho lembro que era Serginho. o Renato Peçanho. Acho que era Serginho o nome dele. O Daniel Bonon, não era o. Oh. Alguma coisa bonon? Alguma coisa não é. E o terceiro eu não lembro quem era. Mas eu não lembro o que, que por que, que eu participei daquilo lá, cara. Alguma... Ah, você participou de um podcast deles? É, eles me chamaram. Ah, você participou? É, cara. Ah, não, não lembro. Será que eu assisti esse aí e conheci você? Que eu não lembro se era alguma coisa da Apple TV, que eu entrei na Apple TV e se digitava uns negócios lá que... Cara, eu tento lembrar o nome desse podcast e não lembro, cara. Cara, olha, você... Desenterrou agora, Essa desenterrou. Era... Isso aí era... Eu escutava 2020. direto, cara. Eles... Cara, eu acho que era 2012. Caramba. 2013, eu já escutava o podcast. Putz, eu não lembro o nome, cara. Mas Nossa, eu escutava era direto Era um azul eles. e amarelo, assim, o login, não era? Cara, é. Eu não lembro o nome, cara. Eu cheguei a comprar até um servidorzinho dele, cara. Ele é de araras até ele. Isso, esse Bonon, né? É. É. O Peçan, acho que era de Sorocaba. Sorocaba. É. Não, e eram uns caras bacanas. É, esse Renato cara. Peçanha, assim, trocava ideia, conversava. Nossa, é muito gente boa. Tanto que eu ele não era, conhecia ele. Era ele. Deve, ele era desenvolvedor, né? É. O cara, eu, às vezes eu tinha coisa que ia comprar de Mac que eu não sabia. Eu, é, os Mac que eu cara, comprei ele. Eu, ligava, eu pra ele, pra ele, cara. É. ele é de boa. Ora, mas não, não faz isso aqui, faz isso, isso aqui é melhor. Gente finíssima, gente cara. Não, os Mac que eu fui comprar, cara, eu vou comprar pra fazer isso, tal. ele Não, não, então não compra isso, compra esse daqui. É, cara. Ó, dá uma olhada naquele. O cara super. É muito gente boa, cara. É, <risos> de gente boa. Cara, mas... Você e você curte mesmo. esse mundo Apple, hein? Tô cara, vendo que você já tá com o Apple Ultra aí. Então, esse aqui é aquele ultra... Se... Ultra... Ultra 200 reais. <risos> ah, não é isso aí? Não é? Porra, é parecido, hein, velho? Cara do céu. Esse aqui e... eu comprei, sabe? Pra, pra testar, na verdade. É. E funciona, cara... legal? Ah, nem usei, fala a verdade. Ah, não? Eu uso assim, mas não... Eu tenho o Apple Watch lá também. Na verdade, eu só uso pra caminhar. É? é. Eu, eu também... Não tem outra função. Pra mim, não tem. Eu não é. A não ser que... For... Tem gente que fala assim, nossa, cara, que da hora. Pô, eu quero comprar um relógio. Eu falo, cara, você faz exercício? É. Ou pedala. pra ver... Porque o celular fica muito no bolso? Isso. Só pra isso? Só, só olha. Ah, não, não é. e só pra olhar. Só. Né? Porque... Ah, bom, esse aqui agora ele dá pra responder também. É. Ah, tá. Ele responde agora. Mas, cara, eu não vejo... Tem Mas que ter um negócio muito legal, cara. Assim, pra saúde... não, não tem, que tem daí... outra. Não tem outra função. É. Ah, mas é que tira a saturação do oxigênio. Do... Para mostrar pro cunhado quando vem em casa. É, exatamente, é. Né? Só se tivesse um negócio que nem. Um negócio de febre, de repente você tá começando a ficar, ele avisa. Tru, tru", aí é um negócio legal, é. né? É pra outra coisa é pra nada, pra mim. Não, pra é nada. Pra, é, pra pedalar mim... e sincronizar no Strava. Só. Pegou a pulsação, dá uma É só ou isso. Mais... isso. É, pra isso. Né? É. O pessoal acha que é coisa de outro mundo, é. né? Mas já era viciado, cara. Nossa. Nossa. Eu trocava de iPhone todo ano, cara. De loucão, assim. De chegar na loja e xingar a mulher porque que acabou. Cara, chegava... Abriu 8 horas, papa na fila. Até a minha mulher falou, meu... Pô, acabou o celular, cara. Como que acaba? Não, ela deve ter outro shopping. Corre pra lá pro shopping. Isso antes da gravação. Eu, Guilherme Sotero, cara. No Carlos, da. Dá... Meu irmão assim, nossa, nós estamos fodidos hoje na gravação, velho. Meu irmão tá muito puto, velho. Chegava no outro shopping, tem celular? Não, não tem. Não tem outro! Ai, merda, cara, eu chegava na gravação, eu já tava <risos> nervoso. Agora hoje não dá pra chegar e comprar dois celulares, comprar um pra minha esposa. Era é fácil antes, né? Você vai comprar dois, tem que deixar o um carro lá e fazer um financiamento no restante. E um rim. É. <risos> e o que, que você usa lá de equipamento? Cara, eu uso Os o iMac Mac? mesmo. Ah, o IMAC. Mas Esse já tá na hora novo aí? de trocar, não. Já é 2015. Aquele coloridinho não, é o, aquele metalizado, aquele prateado. Não, cara. É, metalizadinho, é, é aquele mais baladinha, Mas eu tava pensando em trocar já, mas... Cara, tá muito caro, velho. Viu? Mas é uns um computador que dura, não é? Dura. Puta Tanto merda. Que... Esse é o meu segundo Mac, cara. É. Eu comprei em 2012. Então, cara. E agora, dois anos que eu comprei esse aqui. Eu tenho um 2011 que ficou pra minha esposa. Só que tá arregaçado, porque minha filha derrubou água, não sei o que. Eu mesmo abri, troquei... Cara, chegou, eu falo. cara, eu uso o iPhone, eu preciso por causa da gravação. Que é tudo com iMac. Cara, o cara manda a música aqui. Você passa pro computador. já foi lá? já Colocou, vamos gravar. Se fosse outra coisa, tem que passar não sei o que. Manda no e-mail, abre o e-mail, qual que é a senha do e-mail? É, cara. E não. É muito mais fácil. É muito prático, né? É. É muito bom. Por isso que eles cobram caro, eu acho, né, cara? Já da mãe, cara. E equipamento de gravação, Oramito? O que, que você usa mais? Cara, eu uso o Pro Tools. Pro Tools é o um que? É uma ferramenta... Não, o Pro Tools é o software ah, de o gravação. Software. Qual que você usa aí? Cara, eu uso o Audacity. É, <risos> Só gravo o se... áudio aqui é, como e se gera um fosse arquivinho esse... de áudio. É, eu sou amador você... total nisso daqui. É, é o... Eu faço o... o que eu aprendo para conseguir fazer o... É. O Pro Tools é o que é Turma usa estúdio mesmo. E ele é da... Canais, ele né? é do, do... Tem na App Store. Não, não. É da Avid. Ah, tem não, o é da... Totalmente a... não tem nada a ver com ele. Não o tem Apple, nada a ver, né? mas ele roda na Apple. Roda normal. O Windows, é, o Apple, ah. o Mac OS. Daí tem uma Apogi, uma interface lá para gravar as cortes. Tipo essa daqui, só que com vários canais. Isso, e é. Com mais recursos. De... É. Apogi também é. Apogi. É top, é... é. É boa, cara, é top. É uma das melhores, assim, de... que a turma usa. Tem... E aí você liga lá tudo? Ligo e... tudo lá, eu mesmo edito Microfone, tudo, tudo Neumann. Neumann é os top de linha? É, lógico, tem os Neumann, tipo assim, Neumann de 50, 100 mil. um mic me... É, o meu é, sei lá, 12 conto cada um, então não é... Mas é os Neumann, que é o... Serve pra tudo. O cara comprou esse, cara pode gravar com esse, que é, é top. Lógico, tem os mais... Entendi. Mas e aí, no é caso, possível. por exemplo, você tem o seu, seu grupo lá, você que agencia, você pega a gravação e você que paga eles. Isso é. E aí você já fala: Ó, oh, eu quero tanto pra gravar isso aqui. Isso, e aí você é eu é que com... pago o cachê deles. Isso, é. Porque você tem os equipamentos, você que vai sim. gerar os arquivos e tudo. Tudo mandar. sobra pra mim. Tipo, então eles, você ganha eles mais. Eles gravam, de... sim. Eles gravam e vão embora. Ali. E, Enfim, e parte tem... de gravação eu ia perguntar aquela hora? Geralmente o cara tem a parte antes para estudar ou não tem? Hum, não. Ou oh, Apareceu aqui, cola aqui vamos gravar. Tá, às vezes ele manda um dia antes, mas nem olho, tipo, deixa aqui, amanhã os caras chegam e tá na estante lá. Você não manda para os caras não. antes? Não, daí ia chamar para gravar também, para ver se tudo dá. <risos> daí chega lá, vamos tocar essa, vamos gravar. Mas tá se é alguém olhar. diferente que você vai... Não. Também não? Não. <risos> Porque geralmente, assim, não, não é des desmerecendo Mas geralmente não são partes com partes técnicas Tem, cara. Complicadas, tem? tem? Tem Porque tem às vezes um ponto ou um... outro Mas não. tem gospel, algumas coisas que é muito difícil Cara, gospel é a parte... Cara, tem escala pra caramba É, é. Muita coisa, cara E não pode dar só a primeira e a última, né? Tem... Ah, não quando não tá um bolo de 500 <risos> negros... E um microfone é, com um 5 Mas tem coisa difícil, cara. Não tem dá coisa pra... que você olha só e fala, ai meu Deus, é isso aqui vai dar trabalho hoje. Porque tem coisa também que dá pra olhar assim, mas já tem que dar uma parada. Que Tem um dedilhado aqui mais dificinho. Aqui. Às vezes escreve é agudo. Mas tem coisa difícil, sim, cara. Tem, tem coisa, coisa difícil. tem, tem coisa... Tem coisa que você fala, pô, sossegado, vai de boa, grava rapidinho. Mas tem coisas às vezes, que Solo. Mandam... É. Solo, às vezes. Solo, manda. Tem umas musiquinhas é lá da, passada, um da show, Maria Gadu né? que é... Você que fez lá ou não? Não, aqueles primeiros que ela solta, é. que tem violino, não, aquela não fui eu, né? A gente fez o depois. Ah. Com as mesmas músicas, só que daí, acho que repaginaram um pouco. Ramiz, e violino? Com que violino você toca? A turma gosta de saber essas coisas, aí. Cara, o violino lá que eu tenho Você lá... Você tem mais de um? Não tem? Comprou quando? Tem uma caixa de maçã lá, que durou um <risos> bom tempo. Agora tem uma caixa. Cara, esse violino meu aí, eu comprei do Alexandre, cara. O Cunha. Alexandre, Alexandre Cunha. Que... É. Daí, ele, ele que me vendeu o violino, cara. Na época, é um é austríaco, 1735. Mas é de Luthier, né? Não é nada, assim, como que fala? Famoso. Catalogado. Não, então. não. Mas é... Mas violino que você procurou pelo time, nada, por causa da gravação, nada, não tem nada, nada a ver. Eu não tocava com um lá, que eu vou falar pra você, cara. Nossa. O <risos> que, que você tocava antes? Ah, não vou nem falar o nome, cara. <risos> Era de Tatuí da época. A vida inteira com meu violino. <risos> tá, Aí deu sem negócio, de repente, meu irmão, eu, o Alexandre, começou a gravar comigo. Daí ele falou, ah, tem um violino aqui, no...". eu falei, ah, comprar violino, você é louco. É aquela coisa, eu falei, comprar moto, comprar violino, nada. Daí no fim eu toquei no violino, falei, caramba, velho, dá tá diferença, né? Aí você comprou. Daí eu acabei comprando, falei, não, pega aí, toca aí. Daí eu peguei o violino dele, cara. E corda, nada. que corda que você gosta, como claro, é que é? eu gosto da, da Vision, da Titano Solo. Vision, Vision. Titano Solo, é. Nesse violino dá legal. É. Você já experimentou várias ou não? Eu experimentei aquela... Eva, né? Eva. Eva? Eu Gold? achei dura. Eu não a, sei. A verde. É. Aquela verde. Eu achei dura. Mas eu só uso essa, cara. Nem coloco outra. Nem coloco? Não. Porque... E breu? O que, que você usa? Cara, André. André. André. Você vê que eu entendo pra caramba, né? <risos> e também faz 200 anos que é o André. mesmo breu. Como que é o nome? André. André. <risos> André, André. É porque você sabe que o pessoal na internet eles, eles têm um tesão nessas coisas, cara. Porque eles veem, ele fala caramba, eu quero, eu quero usar esse breu que esse cara tá usando. É, cara. Né? Mas, cara, não vai mudar nada. Querem corda. Você pôr a corda. Ah, eu vou usar a corda que ele usa. Que ele... Cara, Olha o som cara, que o cara não tem tá nada tirando. Nada a ver, cara. Nada. você coloca uma outra corda que é mais barata, vai ficar melhor o som do que a outra que é, é... mais cara. É. Depende e depende do violino. E depende da pecinha, né? Bem mais, né? <risos> a pecinha que tá segurando é, ali no ar. Se não estudar, velho. Né? Hum, tem gente adianta. que fala, não, é que eu não comecei ainda, porque eu vou comprar um violino de Luthier e vou pôr uma corda. Eu falo, cara, compra um de 400 reais no Mercado Livre começa, velho. É. Depois você vai vendo. Porque você não tem referência. É né, não é? Por exemplo, você começou a andar de bike. Né? De mountain bike. É. Você não. Você não vai lá e compra uma Specialized é. De full. É ou não é? Não, você compra uma aqui da Sense, da First. do Nossa, a minha foi uma First, cara. Da First, primeira? Não aguentou um mês. Olha ah lá, mas daí, só que você compra uma dessa, daí você fala, caralho, mas agora eu já aprendi que a Specialized é isso, que a Scott é assim, que a... É ou não é? é. E aí você vai criando referência, você vai melhorando, você vai vendo o que, que você precisa. Pior que a é não né? Né? E aí você vai aprendendo, né? Você tá pedalando com o quê lá hoje? Cara, a minha lá é uma... É full ou não? Não é, cara. Eu queria até trocar, mas depois eu parei, desanimei. Na hora minha filha nasceu, eu parei. Cara, eu comecei a pedalar, cara. Comecei com 9 mil quilômetros no ano. Cara, eu fiquei loucão, cara. Eu também, quando comecei, cara... fui assim. <risos> Toquei de bike três vezes no ano porque não aguentava, quebrava. Acho que você é que nem eu, assim. E não sabe andar devagar, Não. É, fica bravo. Tudo ligo, é média. Tudo é, eu, eu, eu ando com o Garmin ali, cara, fica só assim, caramba, cara, tá 2% de, de time pode subir mais, pode... Não, é... E, Essa velocidade e, não tá certa. E viu, e já olhei no Strava ontem, aqui tem um trecho, é, eu cara. Vou, vou, vou socar o pau cara. que eu vou, eu vou bater. É, onde cheguei, já olhei no Strava, deixa eu ver a última vez que eu fiz. Ih, caramba, é, então tá não melhor, hein, cara. cara é. Mas você não é assim com os outros, você é com você. Cara, eu sou Ou não. Competitivo comigo mesmo. Com você, comigo igual mesmo. eu, cara. Qualquer coisa que eu faço, cara... Eu tenho que melhorar, eu tenho que... É, eu também é. sou assim. Só na orquestra mesmo. Eu também, eu... cara. Eu chegava em casa, pegava <risos> o celular assim... Eu só na Não, eu não, não nem... mas isso que na orquestra eu falo que eu não estudo, né? Mas se eu fizer um, um solo errado, eu fico muito louco, velho. Aí você... assim, cara, que bosta que você fez, velho. <risos> e eu pego, chegava em casa, cara, pegava o celular e... Cara, deixa eu ver aqui, ontem eu fiz esse tempo, meu melhor tempo nesse trecho é... Não, amanhã eu tenho que fazer de novo, nesse mesmo caminho mas. É, cara, eu só assim também. Eu, eu vou bater esse tempo aqui. Cara, tipo pra quê, né? <risos> eu, eu o quero, eu quero, você quer ganhar de quem? Do cara, não de mim. Não de mim, né? Cara, o resultado meu é que eu fiquei sozinho, ninguém mais quis é, cara Os caras falam, para, cara, dá vontade de vomitar pedalando com você, você força demais, cara. Os, os caras não... falam, não dá pra andar, cara, não dá pra não conversar, dá pra. Você... Não dá pra bater foto. Eu cara, vamos pedalar, vamos, vamos. Cara, uma vez não. eu levei uns amigos meu pedalarem. Os caras, cara, quero fazer esse pedal que você faz. Toda segunda eu fazia daqui, cara, mas eu ia até Jaguariúna, pedreira, subia, cara, até o Vicentão, lá em cima, ia a Campinas, andava, tá e voltava, é. Cara, dava 120 quilômetros. Falei, vamos, leva vocês. Eu não dei com os caras. Eu ficava na frente, tipo assim, cara, eu não vou ficar atrás. E eu que era pra levar os, cara. <risos> os caras. E os caras atrás, cara, de boa, andando, tirando foto, eu não saí nenhuma foto. <risos> eu falei assim, cara, que tonto, né, velho? Em vez de curtir com os caras, né? <risos> não, então eu. eu sou assim, cara. Eu fico, puta, cara, eu, agora eu vou sozinho. Todo mundo, tinha uns 10 caras lá no nosso grupo, a gente ia. Daí eu falava, vamos, vamos, e, não, cara, descobri um caminho. Eu sempre descobri os caminhos e tal. E, Aí os caras, não, cara, não dá pra ir, não, velho. Você passa mal, cara. Não tá de vomitar pedalando com você. Cara, que pra quê, né, cara? E eu sempre falo assim, não, não, não, amanhã vamos de boinha. Não, juro, cara. Nossa, não, você já mas... sai fervendo, já. Isso não, você não <risos> sai assim. Você já sai assim olhando no velocímetro, já. Pô, ele tá, tá melhor. Uma vez saiu eu, um amigo meu daqui, e um amigo do meu cunhado falou: você pedala? Ô, oh, vamos amanhã, mas sabe isso que nunca viu, cara? Nossa. Falei, ah, cara, vamos, velho. E a gente tava moendo a bike. Falei, vamos embora. Aí, pau, chegamos. Quando encontramos o cara, onde no ponto de encontro, eu e meu amigo, encontramos eles dois. Encontramos cara e esse meu amigo chegou já suadão, assim, sabe? Aí os caras já, eita! Já tá assim, mas nem chegou. Aí nós falamos, beleza. Vamos embora. Pau, cara, acho que não deu 6, 7 quilômetros os cara, ah, dando com a mão, dando com a mão, aí pá, paramos, cara, velho, Rapaz, esqueceu aqui. O, ele, tem um compromisso aqui, cara. Por ah, isso tá. que, ah, alguma coisa da filha dele, ele vai ter que voltar. E ele não conhece muito aqui. Eu vou voltar com ele, velho. Ah, tá bom. Mas, cara, depois. Na hora a gente não se ligou. Mas daí depois, esse cara falou, pô. Tá morrendo, Falou, cara? O seu cunhado, aqueles caras são doentes, velho. Os caras, quando a gente viu aquilo, eu falei assim, mano, vamos parar aqui, porque aqui eu sei voltar. Esse caminho que ele falou que vai fazer aí, eu não sei, velho. Chegar lá na frente, a gente morrer, a gente não volta mais. É engraçado isso, né, cara? Nossa. Já aconteceu uns Inventaram uma história e voltaram. volta e tá... <risos> Muda o humor do Muda, cara, cara. <risos> aquele cara é brincalhão de porque tá No começo, da eu na subida, que eu sou, agora eu tô como bom de subida, né? Que agora eu comecei porque eu não gostava. Então se você fala que não gosta, você não quer subir. Ah, é, é, é. Agora não, agora eu tô uma... Então eu falava assim, cara, subida não vai, do cara, descida vai, né? Descida vai, cara, como até o Lambre voltamos. O cara voltou assim, falei, cadê o cara? Meu, o cara morreu lá atrás, velho. Ele vai buscar Samuel, mulher, vem buscar ele aqui, que ele tá morrendo. Porra. Já caiu, Ananis, né? já caiu ou não? Já, cara. Aqui tem o Nori. Ah, você mito. já foi lá? Cara. É da hora? Pra caramba. Você gosta é. de fazer loucura? Não, mas eu tenho medo Pô. dessas coisas aí, cara. Cara, eu fui, braço, fui, eu fui pular lá, as rampas, cara. Com a mountain bike. Não fui pular rampa. com. Cara, eu fui atrás dos caras. Cara, você vai pular coisa? Eu Falei, vamos embora, velho. Tô até filmado isso daí, tá no YouTube. Com a mountain bike. Cara, chegou uma hora que eu fiz assim. Cara, foi assim. E era o lugar onde ele joga as madeiras ali, joga ali. Tudo madeira assim. Por Deus, não cai madeira assim. Aí do jeito que eu quero. Blá, já cortou tudo assim. Eu saí contente. Vou mandar de novo. <risos> Minha mulher. Cara, tá parecendo criança no, no, no Play Center. Caraca, <risos> velho. Nossa. E cai, cai. Ixi, cara, não. Pensa num bicho que não tá aí com. Puta merda. Ora, meus YouTube, você tem um canal no YouTube, nós vamos deixar aí na descrição do vídeo. Pro pessoal o pessoal ver canal... lá. Te na seguir. verdade, o meu canal é. Eu só posto a gravação, às vezes coisas de moto que eu faço, de trilha, mas não é nada assim de... Você tinha faz tempo, canal. Faz tempo, cara. Mas não tinha não... esse tanto de inscrito aí não, antes? Não, cara. Era pouquinho. Eu não, não sei porquê que... Que nem eu falei pra você, cara, todo mês aumenta de 500 a 600 inscritos. Não sei porquê. Porque não hum. tem tanta visualização. Se olhar lá nos vídeos que eu coloco... Não tem? E você tem 100 mil, você fala assim, tem que ter pelo menos 10 mil. Não tem, tem 200, 100, 60, mas e não é tem o que lá. Você posta o quê? A gravação que eu faço. Às vezes a gente termina uma gravação e fala, ah, vamos postar essa música. Então eu deixo o celular ali, gravo um trechinho e posto lá. Mas aí é o áudio só das cordas. porque você coloco estão... a base também, às vezes. Ah, você coloca, você Não, eu preparo o som. Ah, você senão prepara. Senão fica sem assim, graça também. É, porque né? senão fica só o violino. É. Dá, e às vezes eu coloco só avelino, mas coloco um reverbinho ali, só pra dar um negocinho mais... Aham. Uhum. <risos> e, a, e a turma curte isso aí que você... É, cara, a turma... sei lá. E o pessoal comenta lá ou não? Alguns comentam. É? Mas não é nada... Porque na verdade eu não fiz pra, nem pra ganhar dinheiro, foi mesmo tipo uma propaganda, tipo... Só pro pessoal ver o seu trabalho... É, e... que, por exemplo, muita gente aparece pra gravação, ou pro Instagram que eu posto os vídeos, ou pelo YouTube. Falo, ah, viu no YouTube você faz a gravação de cordas, não sei o que lá. Ou alguém indicou, daí eu, mesmo eu, mando. Oh, tem aqui o canal, tem as formações, eu sozinho, dois violinos, dois, um quarteto. Então, você tem a opção de ficar olhando lá. Que é mais fácil. Às vezes o cantor fala assim: ah, eu queria ter. Ah, mas que corda sempre vai ser mais caro, porque tem mais gente. Uhum. Diferente de contratar uma guitarra que é um cara só. Uhum. Você vai can... Ah, quanto que guitarra, por exemplo? Ah, o cara cobra 300. E as cordas? Pensando em 300 por música. Ah, lá é 1.200. Ô, oh, louco! Não, então aí, tá? Então bom. não. Então daí tem um. Mostra o vídeo, do cara olha o vídeo. Ah, Caramba, hora. cara. Aí força o cara a comprar. Sim, sim, é um então, é mais por causa disso. Ah, entendi. Entendeu? Mas esse crescimento que deu, eu não entendi por quê. Não Você não conseguiu. Eu não entendi nada. Só ganhei a plaquinha lá e fiquei contente só. <risos> que da hora, cara. Que legal. E, e quando que foi que você ganhou? Esse 100 mil cara, inscri... acho que foi... Na pandemia em novembro, ou não? Novembro, agora. Ah, foi agora. É, foi agora, outubro, e, sei e lá. E deu um salto assim, bum! Ou não, como que foi? Cara, você eu... não sabe, você nem viu. Cara, eu postava, eu, t... eu tinha um canal lá e deixava lá. Daí um dia eu olhei esse e falei... Caramba, Raca, tá com 60 mil isso aqui? Mas como assim? Cara, daí, daí em diante começou a ouvir que subia 500, 600, eu comecei a fazer as contas. Putz, vai daqui um mês tal eu vou ganhar a plaquinha, cara. Foi assim, mas não entendi. Sei lá. Mas... <risos> então, quem quiser ver o trabalho aí do Aramis, vai lá no, no canal dele. Vamos deixar o link aí na descrição, hein? E se procurar Aramis, não tem muitos Aramis, né? É, Aramis Rocha vai quase que cair direto. Aramis cai em roupa, né? <risos> ah, é, Aramis cai, vai cai em roupa de roupa. Vai se colocar Aramis... O algoritmo vai começar é, a te seguir. É. Mas pode colocar Aramis, Roche, Aramis o cara, Rocha. Aramis Rocha, violino. Cair lá, é. Você não usa nenhuma hashtag nos vídeos nada? Cara, tem Não os você põe. que fica, já tá pronto ali, né? Ah, que já deixou padrão. Naqueles tags, né? É, é você já deixou. padrão ali do que está ali. Então, tá... os caras digitaram Miss Rocha, violino, já, é. já aparece lá e já pode ver aí esse trabalho de gravação, né? E já contrata, já. E já contrata. Tem que pagar as coisas, tem que pagar as boletas. <risos> e, e você foi pai recentemente, né, Hermes Três anos e meio, é. Você já era casado há um bom tempo? Não. Ah, nem sei. Você ficou um bom tempo sem, sem filho. Sem filho, é. O que, que mudou pra você? Como que é a Ups, experiência? Tudo, cara? cara, Cara, melhor coisa. É, né? E sabe que a gente não, não, não queria muito ter, assim. A gente queria ficar de boa. Porque como tem meu cunhado, minha cunhada... que e tá ela nasceu na pandemia, mais ou menos, né? Três anos e meio? É. Acho que um ano antes. Um pouquinho assim, antes um da pandemia, antes. né? É. Então, como a gente viajava muito de moto, cara. Assim, ficava uma semana, 15 dias fora com meu cunhado. Então, a gente falava, ah, meu, vamos curtir essa vida, né? Não precisa ter filho, não. Seu cunhado ou parte da sua mulher? É, a minha cunhada mesmo, né? O meu concunhado da minha ah, mulher, tá. é. Foi um negócio meu por Deus, cara. Porque assim, ela não podia ter. O médico falou que não, você tem um negócio que a gente não sabe o que, que é. E não vai ter filho. E não vai ter filho se tiver, mas com ter com um problema. Eu falei, ixi, cara, vai, vai ser complicado o negócio. Daí, perdeu o primeiro filho. Eu falei, ixi, você começa a ficar nervoso, né? preocupado, né, Preocupado, fica... o médico fala que não sabe o que é, que é. tem que mandar pro médico para São Paulo para estudar, falei, Ih, caramba, o que que é isso? Cara, no fim ela ficou grávida assim, cara, nasceu a Heleninha perfeitinha, tem médico nada falando besteira aí. Cara, tá, você então bem por Deus mesmo assim, Virando cara. Virou sua vida de ponta cabeça. Putz, cara. Daí se fala, cara, é que é lógico, a gente quer. Eu falo besteira, mas eu sou cristão. A gente sabe que tem a hora certa. Você né? vai em alguma igreja? Cara, até a você pandemia é algum... eu ia na Nazareno. Ah, Nazareno? Hoje eu tava falando, falei, cara, a gente precisa voltar, cara. Porque depois que você para de ir, cara, pô, depois é, parece que é difícil voltar, não. cara. A gente tem os princípios e tudo. Você tá indo, você falta um dia, você tá acostumado a ir todo sábado todo dia. É, cara. Você falta um, no outro você já fala, é, cara, tá é louco. Lá, eu não vou de novo. Putz, é bem isso, cara. Não é? Tarde da pandemia, vou falar pra você, viu? Ferrou. Mas, mas... você tava falando, desculpa, eu sou cristão, eu falo besteira, não É, é falo um monte, mas eu tenho uns princípios, tudo. Então, eu acredito que não era pra ter até esse momento. Era pra, tava pra... Na hora certa. Tava certo, na hora certa, né? cara. Que na hora que nós... Hoje, se fala, cara, tô com 50 anos esse ano já. Por isso que eu fui fazendo exercício pra caramba, pra durar muito, pra ficar com ela, cara. Queria ter antes. Mas a gente não sabe se era pra ter antes também, né? É. Então, e, e muda, né? Tudo muda que tempo. você vai fazer... Tudo, tudo, tudo cara. Você... Eu lembro quando eu andava de bicicleta, eu falava, paraca, eu não vou parar da de bicicleta. Vou continuar, é fácil. Não tem... Cara, acabou. Acabou, cara. <risos> Só agora, três anos e meio, para quatro, não, agora tá começa começando a ficar mais, a ficar mais é. fácil. Mas para mulher é complicado. Para mulher é muito muito mais. Cara. Né? Por mais que a gente tente ajudar, cara, não é para mulher... Transforma, bravo, né? O cara é bravo. É Obrigada, é ela não sabe. Eu preciso dar de bicicleta de novo, mas não tá dando tempo, não consigo. <risos> e ela é, a sua esposa ela faz o quê? Ela é dentista. Ah, é dentista. É. Tem nada a ver com música, ela não Nada a ver. Você conheceu ela onde? Moto. Ah, andando de moto. É. Ah, por causa do seu Da cunhado. loja do meu cunhado. Ah, então entendi. Eu ia lá pra arrumar moto. Ah, entendi. Deve e aí vocês conheceram? Tem ela? que ter. <risos> E aí depois agora veio a Heleninha A Heleninha. E ela gosta de violino? Tá cara, nem ela Helinha. gosta de... É doida igual eu também. Pirada no último. É? Ligada no 220. Já vai na escolinha não? Vai. Vai? Vai. Anda de moto e sobe em cima da moto minha. Vai. Faladeira ou não? Meu Deus do céu, cara. Eu falava da minha sogra que fala pra caramba, velho. Meu, tem que cortar a língua da sogra. Meu, minha filha fala mais, cara. É? Caramba, cara. Pagando a língua, cara. Mas ela não, não, não, não quer saber de violino, assim? Ela não quer Ela isso. gosta. Entra no estúdio, quer ajudar. Mas ela gosta de tudo. Tipo, eu vou arrumar a moto, ela quer ajudar. Ela quer ajudar. Pega ajudar. a ferramenta, vai lá. Você leva ela também? Levo ela. Vou tocar, às vezes ela pega o violininho dela, fica. Ela gosta de tudo, de... que nem eu. Eu gosto de moto, gosto de violino, gosto de música, gosto de arrumar moto. E ela, mesma coisa. Vai indo. Ela faz loucura dela, quadriciclo, ela desce morro, faz ela descer, cai no chão. <risos> Mas nunca aconteceu nada. Cara, graças a Deus, não. Eu largo. <risos> Nesses dias ela tava com a motinha dela, que eu comprei uma bicicleta elétrica pra ela. E ela, nah, deixa aqui, deixa aqui, eu sei andar. falar ah, é, então desce. Então vai. Soltei. Mas é... Capotou tudo lá. Sobe aqui desce de novo. Sobe de novo. Aqueles pais das antigas. É... Aí, né? Freia! Viu como é só frear Porque hoje em dia o pessoal quer... Não, não. Quer fazer tudo. Né? Não deixa a criança ter as experiências. É assim que aprende. Não né, cara? Não deixa a criança experimentar as coisas. Eu né? sou meio indião, cara. Nossa, até a minha mãe fala... Meu, você... Não, deixa cair, incitando se dane. Vai prender assim. É, se não tem. Os caras vai... falar assim, pô, que pai, velho. criado assim. E o pessoal, você é ativo também no Instagram, não? Vício total, cara. Vício? Nossa, cara. Eu juro pra você que eu não queria ser assim, cara. É, é mais por causa do serviço. Mas quando o serviço você tem que postar, você acaba postando qualquer porcaria. Então eu tô aqui. Ah, vou postar aquela. Que nem eu tava lá em casa ontem. Olhei o peixinho lá da minha filha ao ah, filmar. Filmei o peixinho e coloquei assim. Isso era ser assim, um peixinho. Eu não tenho o que fazer, cara. Eu fui postei. E a pandemia, o que, que você fez? Gravei, cara. é Você acredita? Porque tava não mundo parou, mundo mundo, não parou. Graças a Deus. Eu vi muita gente. Aumentou? Não hum, aumentou, mas não foi nada assim. Fala assim, cara, me ferrei. Foi na pandemia que forçou mais o home? Não. Ou? Já vi, já na vi. verdade, eu já vim de antes, já, cara. Antes de ter esse negócio de home. Uhum. Tipo assim. Porque o que aconteceu do home? Eu fazia, é, grava pra, pra, pra, propaganda para televisão, para essas coisas, lá num estúdio em São Paulo. Isso foi em 2011. Daí ele falou para mim: Olha, você tá indo para Miami, cara? Por que você não compra um microfone, um aparelhinho? Você grava na sua casa. Aqui. Porque você vem aqui, grava uma propaganda de 30 segundos. Amanhã volta? você volta. Puta, é muito gasto. Daí eu falei, ah, tá bom, indica aí alguma coisa pra mim, aí. Daí na época eu comprei tudo lá. Cara, a ideia, foi a dica do cara. Daí lá eu fui, comprei o Mac, comprei ele. Até ele falou assim, cara, compra Mac. Eu falei, mas por quê? É muito caro. Compra Mac, esse nosso meio aqui, a turma só usa Mac. Sabe essas coisas? Entendi. Eu não sabia de nada. Você foi aprendendo ali. Foi aprendendo ali. Cara, por causa desse cara... Eu comecei a gravar em casa e ninguém gravava assim, cara. É só o Adair Torres que eu falei do Steel. Cara, então eu acabei começando esse negócio aí de cordas que ninguém fazia, cara. Daí hoje, montei o um estúdio em casa lá, que morava no apartamento, fomos pra uma casa. Daí eu falei, o negócio tá andando, cara. Tá bem, eu acho que é melhor montar um negócio mais bem feito. Daí Você eu montei, já montou, né? o cara foi lá, ficou uma semana e pouco lá, ou duas semanas. Muito Daí você contratou alguém que contratou fez um o cara, estudo? É. Pra... Não, não fez estudo nada, cara. Eu não. fiquei naquela, cara, não precisa fazer estudo. Tal. Mas ele montou os estúdios famosos lá em, nas antigas. Lá em... ah. Daí ele falou: não. Faz tá... isso aqui? É. ele falou: não, do jeito que eu monto aqui, já coloco parede assim. para frente então tá bom, do jeito que tá, tá zoado, só quarto, né? Só reverberação. Cara, no fim funcionou. E tá lá? Tá lá. Queria ter um maior, né? Pra dar uma aumentada, mas não dá. Aramis, mais alguma coisa que você quer falar aí, deixar um contato, fazer uma propaganda aí, alguma coisa pro pessoal? Nada, cara, só seguir lá os... o meu Instagram lá, Aramis Rocha. Aramis Rocha. O YouTube também, eu acho que tá... Colocar Aramis Rocha vai achar lá também. Aramis Rocha. É. Beleza, a gente põe depois, eu pego o link certinho, põe aí embaixo é. o link. De deixa o Pix aqui também? Deixa o Pix deixa também. O pix. Gente... <risos> obrigado, Aramis. Cara, obrigado. Valeu. <risos>